Olá, meu nome é Douglas Américo e nós vamos dar continuidade à nossa série de Salmos Com o Salmo 146 Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações Louvai a Deus, porque Ele é bom E conforta os corações Louvai ao Senhor Deus, porque Ele é bom Cantai ao nosso Deus, porque é Sua vida ele é digno de louvor, Ele o merece O Senhor reconstruiu Jerusalém E os dispersos de Israel juntou de novo Louvai a Deus Porque Ele é bom e com força. Os corações Louvai a Deus Porque Ele é bom E conforta Os corações Ele conforta os corações Despedaçados ele enfaixa suas feridas e as cura Fixa o um número de todas as estrelas E chama cada uma por seu nome Louvai a Deus Porque Ele é bom e conforme O coração vai a Deus Porque Ele é bom E conforta Os corações É grande e onipotente o nosso Deus seu saber não tem medida nem limites, O Senhor Deus é o amparo dos humildes Mas dobra até o chão os que são ímpios Louvai a Deus, porque Ele é bom Oh, vai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Então é isso pessoal, mais um salmo para vocês. Eu não canto, mas eu quis cantar esse salmo para demonstrar que qualquer um pode se ofertar, tá certo? E se vocês curtiram, nós pedimos que você clique no joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe. E nós temos também um site né, que tem conteúdos católicos e é um site também de relacionamento, que é o www.casalcatólico.com Obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.